Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba como fazer isso de forma simples. Saiba que emagrecer é muito bom e é uma coisa muito boa, exatamente. Com o emagrecimento tu tem mais agilidade para entrar dentro de um ônibus, dentro de um carro, uh, dentro de uma moto. Essas é as vantagens de como emagrecer. Existem muitas formas de emagrecer, mas o que você precisa é de um treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Exatamente, um treinamento. E logo logo eu vou te mostrar um blog. E neste blog tem treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Exatamente isso.